Sua filha não gosta de cabelo que dói. E na falta de uma escova, a gente tiver o que tem. Pra jamais. E mulher, mais um vídeo aqui no canal e esse você vendo faz tempo que é como desembaraçar o cabelo sem partir e sem doer. E além das dicas, eu vou lhe mostrar quais são as escovas que eu uso, as melhores e para que serve cada uma delas, porque sim, a escova faz diferença pro objetivo que você quer. E dica valiosa para as mamães, com criancinha que não vai puxar cabelo, você vai aprender agora. O segredo para não partir mais o cabelo e não doer. Vem comigo. <risos> primeira dica, jamais pintei cabelo cacheado ou crespo seco. Sempre pintei ou molhado depois do banho ou no pré-pull com óleo úmido. Nunca seco porque vai partir o cabelo, vai embolar, vai dar nó e vai deixar os cachos todos faro e não é isso que a gente quer, então jamais pintei o cabelo seco A segunda dica é jamais pintei o cabelo de cima para baixo Porque quando você vai fazendo esse movimento Todo o embolado de nó que tá aqui, ele vai se acumulando Tá chegando nas pontas, e aí você vai forçar e vai partir Então sempre comece a nas pontas E vá subindo, que assim facilita e não parte o cabelo E nem embola, e não força o fio a... A... De baixo para cima, você vai por etapas Não dói, é mais fácil e não parte o cabelo e a terceira dica é principalmente as mães. Quando for desembaraçar o cabelo, segura assim, ó, aperta aqui mesmo, sem puxar a raiz. E aí daqui você vem com a escova. Porque se você vai puxando daqui, você vai esticar a raiz do cabelo e vai doer fio por fio. E seu filho vai chorar, vai gritar, não vai querer nunca mais pencher o cabelo. Então eu sempre indico isso. Prende com a mão aqui, meio que aperta o cabelo mesmo. Pra o que for puxar, vai puxar só onde a sua mão. Então não vai doer na raiz e seu filho não vai sentir dor ao desembaraçar o cabelo. Já vou começar com duas escovas que todo mundo conhece, que é esse tipo de escova aqui. Essa é bem antiga, a gente usava para alisar o cabelo quando usava escova. E essa aqui, muita gente usa para desembaraçar. Essa daqui, como o nome já disse, é escova para escovar, para alisar. Então ela vai tensionar o fio, ela vai esticar. Para desembaraçar o cabelo, isso aqui é tenebroso, vai partir seu cabelo inteiro. Ela só é boa para esticar a raiz quando você quer fazer um penteado preso, um coque, alguma coisa assim. Para desembaraçar, jamais. Eu sei que você deve ter algum tipo de escova assim, que é com a seda de plástico, com a bolinha na ponta, mas o defeito dessa escova é que a bolinha é muito grande da ponta, então ela embola no cabelo, ela prende, ela não desliza. Eu amo esse tipo de escova, qualquer que ela raquete, que é um retângulozinho, porque é mais área que ela pega no cabelo, você desembaraça o cabelo muito mais fácil, mas a bolinha da ponta é mais pequenininha, então ela não embola, não prende no cabelo e não parte o meu fio. Então esse tipo de escova aqui com bolinha grande na ponta, não recomendo. Aí vou dizer, Jéssica, você odeia pente, se não usa pente, eu uso, gente. Na falta de uma escova, a gente vai com o que tem. O pente é bom que você procure de dentes largos, porque o de dente fino faz o mesmo efeito daquela escova de alisar o cabelo. Ela vai tensionar o fio e vai partir. Esse tipo de pente vai demorar mais de desembaraçar o cabelo. Se tem muito cabelo e muito nó, vai demorar mais e vai ter nó que ele não vai conseguir tirar, porque o dente é largo. Mas é melhor esse dente largo do que o dente fino, porque vai partir seu cabelo. Vai ficar é Agora, meu amor, isso aqui é o quê? Você é só uma que você pega pra casar, porque é assim, não vivo sem esse tipo de escova. Você vai olhar, você vai achar super estranha, é meio ruim de segurar, você acha que vai escorregar no banho, enfim. Só que esse tipo de escova, ela é inspirada numa escova chamada Michel Massier, que foi de um pai que a filha chorava muito pra desembaraçar o cabelo. Ele criou a escova que divide a força que você faz no fio pra não partir. E aí essa escova é trabalhada assim, porque ela tem vários níveis de cerdas E quando você escova o cabelo, a força que você aplica é distribuída igualmente em fio por fio Então ela não parte o seu cabelo E como ela tem é, cerdas de tamanho diferente, ela consegue entrar mais numa parte Tá com mais nó, entrar menos em outra parte Então assim, é o tipo de cerda ideal, principalmente pra cabelo crespo e cacheado Mas quem tem cabelo liso também pode usar Essa aqui é da Rica, ela custa uns 28 reais e essa aqui é sem marca, sem ringue mesmo, custa uns 10 reais. Jéssica, qual que é a diferença daquelas mais caras? Tem a Tingle Teaser também, que é a original, a famosona, que custa uns 130 reais. A Tingle Teaser é pra vida toda. Ela não quebra, a serra não parte, ela não amassa, enfim, é pra durar a vida toda, é o um investimento. E essa daqui caiu no chão, quebrou muito Então assim, é aquela coisa, você vai querer pagar mais caro e durar mais, ou pagar mais barato e durar menos. Eu gosto das duas, mas é aquele tipo de coisa... Vale de investimento ou de quanto você quer pagar na hora. E esse tipo de escova é assim, tem que ter, sério. Esquece tudo que você tem de escova em casa e compra uma dessa. Depois volta aqui e me conta o que você achou. É maravilhosa, gente. É tipo assim, é que tá quebrando uma pega o outro. Vocês viram que tem dica para todo tipo de cabelo, todo bolso e todo gosto também. E aquele esquema de sempre, dica boa, é dica compartilhada. Vai aqui embaixo, clica em compartilhar e manda para todo mundo no seu WhatsApp porque eu sei que tem alguém que precisa aprender a como desembaraçar o cabelo sem partir. E se você perdeu os outros vídeos, eu vou linkar aqui do lado pra vocês vídeos incríveis. Clique em assista, compartilhe, se inscreva, deixe seu like e comente aqui abaixo alguma dica que você tem pra me indicar sobre como desembaraçar o cabelo sem partir. Beijo e até a próxima. Tchau!